E, ó, Você tem a ventoinha girando Vamos tá? ver o funcionamento do circuito Esse sinal que você está vendo Ele vem do tacômetro da ventoinha E passa pelo driver E daí ele vai para o osciloscópio Você observa Que a hora que eu injeto o sinal No CLP Não altera o sinal Isso não acontece porque não tem Um resistor de 1K5 um O sinal da fonte vai direto para o o osciloscópio e não tem a atenuação nenhuma. Agora eu estou colocando o resistor de NK5 um que é um limitador de corrente. Quer ver como é que se comporta o circuito? Quando ele injeto o sinal no CLP, ele tem uma pequena atenuação porque o CLP precisa de uma certa corrente para poder acionar a sua entrada. Agora vamos olhar como é que se comporta o sinal vindo direto do, C... do... do tacômetro sinal direto do tacômetro polarizado apenas com o um resistor de 10K olha o que acontece na hora que eu jogo ele no CLP ele praticamente desaparece ele sofre uma grande atenuação isso aqui, quando isso acontece ele não é suficiente para acionar a entrada do CLP é lógico que isso aí tem alternativas, dependendo da configuração e do momento, você pode dispensar o uso do driver. Tá? Mas cada caso é um caso. O objetivo aqui é mostrar um circuito para você fazer uma interface com o CLP. Ver o que acontece. Entendeu? Então é isso. Obrigado por assistir.